Apresentando. Eu, papai Jujuba Nanica. No canal. Jujuba Nanica! Faz o vídeo de hoje, pessoas estamos aqui, gente. Voltamos. Também queria. Desejar um feliz 2022. E bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo isso. Mas bom. vamos Vamos fazer assim o canal vai voltar, certo? mas também vai voltar e vai chegar novas coisas no canal. porque também em 2022 a gente não 2021 a gente estava rico de robux. agora a gente vai também continuar mais rico ainda em 2022 pelo menos de robux. mas bom gente, vamos falar logo do que interessa. vamos falar do canal. Eu vou voltar a trazer os códigos de Robux junto com o Papai Jujuba, que está aqui do meu lado. Apareça bem aqui. Oi! <risos> ok. Vamos voltar a trazer os códigos de Robux lindos, maravilhosos. Vamos resgatar... Talvez, não sei se vai sair todos os vídeos hoje ou amanhã. Mas vai sair vídeo hoje, sim. Resgatar 504 Robux hoje ou amanhã. E também vamos trazer novos conteúdos, não só Roblox, promo-códigos, promo, -código, promo -códigos, ó, promo -códigos, entre outros. Nós vamos trazer valorante que eu vou comprar o passe, vai sair o um vídeo hoje. Vamos jogar Minecraft, vamos jogar Fortnite, também vamos trazer Roblox, óbvio, vai sair muito vídeo de Roblox hoje. valorante Fortnite, Minecraft. Eu também vamos voltar com os promocodes e itens gratuitos. Ah, sabe aqueles promocodes? Não é aqueles códigos de robux que vocês sabem o que, que é. Os códigos de robux, quando eu falo código de robux, quer dizer código de robux e mais as ofertas que tem de robux, entendeu? Mas agora vamos para os promocodes. Sabe aqueles promocodes que a gente pega, bota o nome e pronto, resgata um item. É isso o promocode. E também os itens gratuitos, que, tipo aquele chapéu da Gansy. Entendeu? Vamos só dar um, um pequeno resumo. Nós vamos voltar a trazer os códigos de Robux. Resgatar 504 Robux. Jogar valorante, Fortnite e Minecraft. Ah, inclusive, eu vou comprar o valorante. O valorante, ó. Oh. Comprar o passe do valorante. E promocodes e itens gratuitos. Entendeu? Eu vou voltar com os co Eu vou voltar com os conteúdos. E é isso. Beijo de Bananica, be be Beijo de chat. Você falou. Usou top.